Sou coordenadora do Clube do Livro Maranhão. Nós tivemos a honra e o prazer de ter duas coisas especiais nessa. O que você acha do realismo em azeitona e da leitura de entretenimento? Como... Eu tentei deixar uh, o livro o mais real. Boa parte do livro uh, ainda não está pronto, mas eu já estou planejando. Eu pretendo continuar no próximo livro nessa, nesse tema. Oi, cultistas. Quer dizer que essa foi a minha primeira experiência participando de um público do livro e foi incrível porque eu nunca tinha discutido o meu livro. Ele lançou agora, é meu primeiro livro e eu nunca tinha parado para conversar sobre ele, para discutir o tema, os temas. Então, é, isso fez com que até eu entendesse melhor o meu livro e vesse a.